Olá, bem-vindo a você que está aqui chegando agora no canal do Guru Investidor. Eu espero que você não tenha caído aqui de paraquedas, mas se você caiu, assente no sofá que você vai ter agora o melhor conteúdo sobre investimentos. Eu separei aqui o primeiro passo antes de você fazer qualquer investimento com o seu dinheiro. É importante que você faça contas dos seus gastos mensais. É importante que você tenha na ponta do lápis exatamente quanto você está gastando para então conseguir aliar os seus investimentos com os seus gastos. E é importante também que você pegue alguns extratos bancários das suas movimentações, vai no seu aplicativo do banco ou no internet banking pelo computador e emita os três últimos meses de extrato bancário. E por que, que eu estou te dizendo isso? Para que você tenha na ponta do lápis exatamente cada gasto que você está tendo. Com os gastos na ponta do lápis, você vai ter um controle maior de tudo que entra e sai no seu caixa. E claro, existem pessoas ainda que não tem contas em banco. Você vai sair desse vídeo aqui 45 reais mais rico do que você entrou. Eu quero deixar aqui para você três indicações... De contas bancárias para você abrir agora. Então, fica com a gente que você vai ver agora. O primeiro ponto que eu tenho para falar aqui é a questão da conta corrente. A conta corrente é uma aliada no momento de você controlar os seus investimentos. É por ela que você vai ter noção da entrada e saída do seu dinheiro. É importante que você tenha total controle dos seus gastos para que você possa entender o seu perfil de investidor e assim chegar no melhor investimento para o seu negócio, para o seu bolso. Eu separei dois métodos que você pode gostar. Um método analógico, que é aquele do papel, famoso papelzinho. Você vai escrever ali tudo que você gasta e somar no final do mês. E tudo aquilo que não for gasto essencial, você pode cortar, por favor. O outro método já é digital. Usando as próprias contas correntes do banco, elas vão te ajudar a entender todos os seus gastos ali mensalmente, tá bom? Eu vou estar tá falando aqui agora três contas correntes que você pode estar tá instalando aí no seu celular diretamente e abrindo 100% digital, sem estresse sem burocracia e sem dor de cabeça a primeira conta delas é a conta do mercado pago eu quero deixar um ponto muito importante aqui para vocês diferenciarem a conta do mercado pago ela não é uma conta bancária ela é uma conta de pagamentos é importante vocês diferenciarem isso vocês vão entender um pouco mais para frente por que uma conta bancária é diferente de uma conta de pagamentos. Mas, em tese, as duas têm as mesmas funções. O Mercado Pago, então, vai ter o Pix ali que você pode transacionar imediatamente após a abertura da conta porque que eu coloquei a conta do mercado pago em primeiro lugar exatamente por essa questão você pode abrir a sua conta no domingo e ali no domingo mesmo você já pode estar tá fazendo transações via pix enviando e recebendo dinheiro tá nas demais contas que eu vou falar aqui isso não ocorre você tem que esperar a aprovação dos seus documentos para então você começar a fazer uma transação pix dentro do banco tá Quais são os benefícios, então, de se ter uma conta no mercado pago? Eu enumerei aqui alguns deles. A abertura é imediata, como eu já te falei, o Pix você não precisa de esperar o cadastramento dos seus documentos para poder utilizar, você vai enviar os seus documentos, mas ele não precisa ficar esperando aquela análise para então você utilizar o serviço do Pix. O maior benefício dessa conta do Mercado Pago é a abertura imediata com o PIX na abertura. O próximo benefício é o rendimento de 100% do CDI dentro da conta. Assim como outras contas bancárias, essa conta de pagamento, só de você deixar o seu dinheiro ali paradinho na conta, ele já vai estar tá rendendo 100% do CDI. Tá bom? E se você não sabe o que que é CDI, não tem problema, fica tranquilo, mais para frente eu vou te explicar e no final desse vídeo vai ter uma indicação aqui para você entender o que que é o CDI. Mais um benefício que esse aqui não tem em alguns outros bancos. Link de pagamento, você precisa receber uma cobrança e necessariamente você não quer ter uma maquininha para então receber pagamentos com cartão de crédito. Para você não ter que comprar as maquininhas, você pode utilizar aí os links de pagamento do Mercado Pago, que são muito úteis. Eu já utilizei, garanto que você vai gostar. E o segundo banco que eu estou aqui para indicar para você é o banco Next. O banco Next, o primeiro benefício maior de todos aqui, gente, ele ultrapassa qualquer outro banco nesse quesito saques ilimitados e gratuitos mensalmente. O Mercado Pago, se você for sacar nele, ele vai te cobrar 5,90 por saque. Isso é um dos malefícios de ser uma conta de pagamento, e não uma conta bancária. Cada banco, banco mesmo, é obrigado a te oferecer no mínimo quatro saques gratuitos na Rede Banco 24 horas. Porém, o Mercado Pago, como é uma conta de pagamentos, ele não tem essa obrigatoriedade. Então ele cobra R$ 5,90 por cada saque. Já o Banco Next, você vai ter saques ilimitados e gratuitos durante o mês inteiro. Se você abrir no link aqui na descrição, você já vai garantir 15 reais, tá? Então, dá uma conferida, clica no link aqui embaixo, vai lá, faz o seu cadastro e depois baixa o um aplicativo para garantir já os seus 15 reais para você começar os seus investimentos, tá bom? Outro benefício do Next, o Google Pay pelo app oficial. O mercado pago também tem como pagar com aproximação usando o celular, mas você tem que alterar ali o aplicativo padrão, para o mercado pago ou usar o aplicativo aberto. Então eu recomendo que você cadastre o débito do Next porque ele não precisa de mudar o aplicativo oficial do celular de pagamentos que é o Google Pay, se você não ouve falar Procura aí o que é o Google Pay que você vai gostar bastante. Principalmente se o seu telefone tem NFC, é uma tecnologia que você encosta o celular na maquininha e ele realiza a transação. Então, com o Next você consegue cadastrar o cartão de débito dentro do Google Pay para você estar utilizando pelo aplicativo oficial. Um banco também que é zero taxa, tá gente? Diferentemente do mercado pago, que tem taxas aí, para saques, outras taxas eu não vi, mas taxas para saque é 5,90 no Mercado Pago e aqui no Next é zero taxa, tá bom? Importantíssimo falar. Outra coisa, que o Next também sai um pouco na frente, você tem toda a rede Bradesco disponível, tanto para saques e quanto para depósitos, enquanto o mercado pago aí você só tem a lotérica, boletos. A terceira conta que eu deixei aqui para falar para você é o PagBank. Tá? no pagbank aí você ganha inscrevendo por esse link aqui você ganha 20 reais aí na abertura da sua conta tá você também tem descontos exclusivos em maquininhas, se você tiver a conta no PagBank, tá? Pode cadastrar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo, senão você não ganha os 20 reais, tá bom? E também indicando maquininhas como o Mercado Pago, você tem ali alguns benefícios. No PagBank, eu anotei aqui, são 155 reais por máquina indicada. Então, se você quer aí uma maquininha o seu negócio, pode correr no link aqui embaixo e garantir a sua maquininha do PagBank. E agora, depois de eu ter te falado esses três bancos super úteis para você sair daqui um com 10 reais de desconto em boletos, o outro com 15 reais em Pix que você pode sacar e o outro com 20 reais aí na conta também. Leia bastante os regulamentos das empresas leia o contrato que vocês estão assinando para que vocês não cometam nenhum erro tá bom muito obrigado pela audiência e você agora se você quiser continuar acompanhando esse conteúdo tem aqui o botãozinho de compartilhar você pode mandar para todas as pessoas no seu WhatsApp que necessitam desses 45 reais aqui que estão dentro desse vídeo aqui na descrição eu vou deixar todos os links para você se cadastrar tudo certinho, você pode dar uma olhada e depois, qualquer coisa, pode me chamar na DM no Instagram também. Qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário, tá bom? Então, a dica final para esse vídeo aqui: já abre a sua conta lá no Mercado Pago, que é o primeiro lugar que o seu dinheiro vai estar tá rendendo aí pelo menos um pouquinho todo dia antes de você fazer mais outros investimentos ou investimentos cada vez maiores, tá bom? Vai me acompanhando aqui nas redes sociais também e a mensagem de hoje que eu quero deixar é exatamente essa. Gaste com equilíbrio, saiba o que está gastando e assim você vai saber onde investir o seu dinheiro. Um beijo, muito obrigado e até a próxima. Valeu!